Se liga, soldado, que nesse vídeo eu vou mostrar para você um padrão simples e rápido para você apostar em ambas marcas e ter uma alta taxa de acertos. Oh, menino bonito. Seja bem-vindo, saudado a mais um vídeo no meu canal, me chamo Júnior Moreira, criador da Tropa Milionária, o treinamento que mais cresce no Brasil e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você um padrãozinho simples, rápido, para você ter uma alta taxa de acertos aí no mercado de futebol virtual, operando em ambas marcas, de maneira simples, você vai ver que agora que é muito simples, então se você já gostou do assunto do vídeo Quero pedir para você em troca desse conteúdo aqui que eu tô gravando para você Primeiramente deixar o seu like, clica aqui no like e se inscreva para você Sim, você não perder os próximos vídeos porque eu sei se você chegou até aqui É porque você tá querendo ganhar mais dinheiro, então você não pode perder os próximos conteúdos aqui do canal, beleza? Então primeiramente já se inscreve aí Bom, vamos lá, eu vou compartilhar a minha tela com você aqui agora, ok? Vou compartilhar a minha tela com você aqui agora para mostrar para você um pouquinho sobre esse mercado, tá? Eu tô com a Best365 aberta aqui é... Então, primeiramente, lembrando o seguinte, tá? Um ponto importante que vale frisar aqui agora, beleza? Para você conseguir acompanhar esse padrão que eu vou te mostrar aqui agora Você precisa ter acesso a um site de análise Então, eu vou deixar o link do nosso site de análise aqui na descrição do vídeo Só que eu vou deixar para esse vídeo um link com desconto, tá? O site de análise ele custa R$ 49,90 por mês. O link que eu vou deixar aqui é de R$ 29,90 por mês. Vai ser o link que vai estar aqui abaixo do vídeo ou nos comentários, tá? Basta você clicar lá e aproveitar essa condição, beleza? Bom, vamos lá. Primeiramente, vou compartilhar a tela do meu computador aqui para você para a gente conversar um pouquinho sobre esse padrão que eu vou te mostrar aqui agora. É muito simples, tá? Então pronto, tô aqui dentro do site de análise. Você vem cá em horários, ok? Ok. E para você ver os horários, né? Os resultados dos jogos em tempo real sendo atualizado aqui para você. Então, eu já selecionei a opção de ambas marcam aqui na barra lateral para me mostrar todos os resultados dos jogos é, em ambas marcam. Então, o que, que acontece? Esses jogos que estão em verdinhos, para quem não sabe, são os jogos, as partidas que tiveram ambas marcam, ou seja, que os dois times fizeram pelo menos um gol, tá? Cada um. E os jogos que estão em vermelho são é jogos que somente um time fez gol, ok? E aí qual que é a ideia desse padrão que eu vou te mostrar aqui agora? Ó, você vai clicar em cima dos resultados que tá 1x0, tá vendo? Você clica em cima de 1 e aí automaticamente ele já marca todos os jogos que tiveram 1x0 naquele campeonato. Nesse caso aqui nós estamos na Copa do Mundo. E aí qual que vai ser a ideia do padrão? Você vai localizar aí para mim, para você ver primeiramente a taxa de acertos desse padrão que eu quero te mostrar. Você vai localizar aí para mim... Todos as, todas as partidas que tiveram dois 1 a 0 seguidos Ou seja, aqui ó, por exemplo, que tivemos dois 1 a 0, um atrás do outro Então você vai localizar esses daí Opa, cliquei aqui, parei. Ok, igual aqui embaixo, ó Tivemos dois 1 a 0, um do lado do outro aqui Tivemos dois 1 a 0, um do lado do outro aqui Aqui também Vamos ver se tem mais aqui embaixo Aqui ó, temos mais um, dois 1 a 0 seguidos aqui, ó Um do lado do outro Então você vai localizar partidas que tiveram dois resultados de 1 a 0, um ao lado do outro Beleza? Pronto, já identificou o primeiro ponto aqui. Qual que vai ser a entrada só para você ver como que primeiramente isso funciona muito, tá? Nós tivemos esse 1 a 0 aqui no minuto 34 e nós tivemos este outro 1 a 0 seguido no minuto 37. OK? Então o que acontece? Quando obter dois 1 a 0s consecutivos, você vai iniciar uma entrada na partida seguinte. E aí você tem que fazer aquela proteção. Você pode fazer com três partidas, né? Tem gente que faz com três jogos, tem gente que faz com quatro jogos. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. No, no jogo 34 e no jogo 37 aqui, ó, na Copa do Mundo, tivemos dois 1 a x 0 segui é, seguidos. Então você iniciaria sua entrada aqui logo no minuto 40, ok? E aí você pode fazer três jogos como proteção, né? E tem pessoas que fazem até quatro jogos. No meu caso, eu costumo fazer por, pra mim mesmo, por exemplo, até quatro, ok? Mas se pegarmos aqui, ó... Uh, você iniciaria a entrada no minuto 40. No minuto 40 não bateu. No minuto 43 bateu, deu green. OK? Se pegarmos esse outro aqui, ó, essa sequência de dois 1 um a 0s consecutivos, no primeiro jogo não bateu, no segundo não bateu, no terceiro bateu. Se pegarmos esses dois 1 um a 0s seguidos aqui, ó, aí começa a linha aqui em cima. No primeiro jogo não bateu, no segundo bateu novamente. Se pegarmos novamente esses dois 1 um a 0s consecutivos aqui, ó, aqui não bateu, no segundo jogo bateu se vamos ver se tem mais aqui embaixo ó esses dois 1 a 0s consecutivos aqui gente eu engasguei <risos> comigo mesma. ó se pegarmos esses dois 1 a 0 seguidos aqui embaixo bateu também de primeira tá de primeira aqui ó isso vale para todos para todos os campeonatos tá se nós pegarmos a Eurocup aqui por exemplo ó vamos ver a Euro aqui ó temos dois seguidos, na verdade chegou até três, né? Mas você vai contabilizar os dois primeiros. Então no primeiro jogo aqui não bateu, logo no segundo bateu. Aqui, olha, tivemos dois seguidos e de primeira novamente bateu. Então você vai vendo aqui, ó, tivemos dois aqui e logo em seguida bateu. Aqui embaixo, ó, um ponto importante, ó, vale ressaltar aqui, ó, tivemos dois seguidos aqui e aqui não bateu. Tá vendo? Então tivemos aqui no meio de todos esses padrões que a gente mostrou... Encontramos um que não bateu. E aí qual qual é a regra que eu utilizo para me pegar uma entrada em determinado campeonato ou não? A regra dos 90%. Eu só pego uma entrada baseada em um dos padrões que eu ensino aqui para vocês se ele estiver com pelo menos 90% de acertos. Ou seja, aqui na euro, ó, somente um não bateu. Ou seja, ele está exatamente com 90% de acertos. Se por um acaso tivesse. É, mais de um, imagina que aqui também ó, Onde tem esses dois que também não tivesse batido Ou seja, tivesse pelo menos dois padrões Que não bateram no mesmo campeonato Aí naquele campeonato ali eu não pegaria Na Copa do Mundo, por exemplo, está 100% Então na Copa do Mundo está muito legal para pegar Aqui na Euro só não bateu um Então eu também considero ainda muito bom para pegar Ok? Aqui embaixo ó, Se nós analisarmos aqui, ó, tivemos mais um Que dois 1 a 0, um do lado do outro De primeira bateu novamente Então na Euro também o mercado está muito bom Então... A única diferença desse padrão para os outros que eu já ensinei aqui e para os outros que tem lá dentro do site de análise é que esse daqui você precisa estar ligado no mercado. Você precisa estar tá aqui, ó, você precisa tá aqui analisando os jogos. Vamos ver aqui, ó. Oh, terminou 2 a 1 um, o último jogo aqui na Premiere então não vale. Vamos ver aqui, ó, oh, terminou, não, terminou 0 a 1, um. tem que ser 1 um a 0. 1 um a 1. Um. Então você precisa estar meio que acompanhando o mercado aqui para você pegar esse padrão mas é um padrão que funciona muito então se você tirar um tempinho aí do seu dia para analisar talvez com duas entradinhas ou dependendo aí como você vê que a taxa acerta é muito alta com uma entradinha, dependendo do valor você faz a sua meta no dia e pronto sai fora do mercado Ok a diferença é que os outros padrões que tem dentro do site de análise você consegue identificar esses padrões com 30 40 minutos de antecedência Então você dá uma analisada no site de análise você já sabe se tem um grande potencial para bater lá na frente ou não, é, com, de forma antecipada. Esse daqui você meio que precisa estar acompanhando o mercado, tá bom? Mas enfim, é um padrão muito simples, um padrão muito prático, muito rápido para você pegar e com uma alta taxa de acertidade. Vidade, beleza? É, então é isso. Então se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, não se esqueça. Eu vou deixar o link do site de análise aqui na descrição, link promocional de R$49,90 por mês, por 29,90 por mês, para você que quer aprender a analisar melhor o mercado, para você que quer fazer suas próprias entradas e quer né, pegar seus próprios padrões e por aí vai, quer crescer e ganhar grana nesse mercado, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo e valeu!